tudo eu sou o Guilherme Dede, hoje eu vou falar sobre o YouTube ter parado por 10 minutos, então se você tá interessado nesse tema, assiste até o final e bora pro vídeo, cara. Então, cara, o YouTube ficou parado por 10 minutos, tá ligado, dando erro 429, e quando eu fui abrir meu canal, cara, né, porque tava dando erro e tal, quando eu fui abrir meu canal, mano, não, cara, eu pensei assim, não, acabou, acabou tudo, cara, não me diz que perdi o canal pra sempre, é o fim de um sonho, fim de tudo cara, ligado? só por causa de um erro do YouTube, né, porque o bot tá bugado mesmo, deletou vários canais aí, então eu já pensei mano, ao pior, ao pior, eu já posso dizer adeus ao canal, que o canal acabou cara, mas não, é um erro, só um erro do YouTube, ligado, e você viu como é que esse bot é inconsequente, Realmente não presta atenção na gente que é youtuber, cara. Imagina as pessoas que ficaram aterrorizadas, mano. Pensando que tinham perdido o canal, tipo, bem tá ligado? Muita gente, cara, pensou que perdeu o canal e tal. E aquilo, cara? Mano, por causa de um erro de um bot, tá ligado? E isso é triste, cara. Imagina você perder todo o seu trabalho porque um bot não tá funcionando direito, mas... Esse erro é dado, cara... Quando algum hacker ou alguém mal intencionado tenta tá tratar no YouTube, então provavelmente ele sofreu alguma invasão coisa do tipo, tá ligado? Então é isso, se você gostou desse vídeo e também ficou aterrorizado quando o YouTube deu esse erro, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o e compartilha. E obviamente comenta alguma coisa sobre isso, tá ligado? Porque eu quero saber sua opinião, se você acha que realmente o YouTube foi hackeado ou coisa do tipo, ou foi só um bug qualquer. Então é isso, gente. Tchau, galera.